Apresentamos a tradicional estética veicular da região, Pimba Polimentos. Nossos serviços para estética de seu veículo. Lavagem premium, polimentos, cristalização, espelhamento e vitrificação. Serviço de martelinho de ouro. Temos ainda curso para sua profissionalização.